Oi, eu sou a Maria, e você está em mais um Maria Quer Viajar? Hoje eu vou falar os 5 passos para poder montar e planejar a sua viagem. Se você é novo aqui no canal, não esqueça Inscreva-se, deixa seu like E no final do vídeo, deixa seu comentário Me explicando como que você planeja a Sua viagem, se esse vídeo te ajudou Comunicadora A dica número 1 um óbvia, decida o destino. Primeira coisa que eu faço é escolher o destino, escolher pra onde que eu quero ir, qual cidade, qual país, primeira coisa, escolhe. Número 2, vai lá no aplicativo no seu celular chamado Google Trips, que tem pra iPhone e tem pra Android. Não tem problema, é gratuito, não tem desculpa. Se você ainda não conhece o Google Trips e não sabe como usar ele, como ele pode ser maravilhoso pra poder Planejar os primeiros passos da sua viagem Tem esse vídeo aqui onde eu explico passo a passo como uso o Google Trips Depois de terminar esse vídeo vai lá assistir para você ficar por dentro do Google Trips Pronto, já fui lá no Google Trips, coloquei a cidade Fiz o que eu tinha que fazer dentro do Google Trips Mapeei na minha cabeça mais ou menos aonde eu vou visitar O que, que eu quero ver, o que, que eu não quero Então agora é hora de visitar os blogs de viagem Pesquisa no Google, coisas pra fazer, roteiros pra fazer na cidade tal, no país tal Ou melhor, que é o que eu faço, eu vou direto no Pinterest Se você não conhece o Pinterest, tem um vídeo explicado sobre o Pinterest também Que é uma ferramenta, uma plataforma, uma rede social Ótimo de você descobrir as coisas Eu mesmo, pra esse caso de viagem, eu acho melhor que o Google Porque aparece mais opções, uma coisa mais organizada Enfim, eu vou no Pinterest ou no Google Pesquisa nos blogs de viagem Começa a estudar e a entender mais ou menos o que, que eu vou querer e o que, que eu não vou querer Passo número 4 Agora que eu já sei o meu destino Tem uma piada na minha cabeça, mais ou menos O que, que eu vou fazer, aonde que eu vou, o que, que eu quero Entrei nos blogs, já tô por dentro das dicas de transporte, das dicas de tudo Agora eu vou no Google Flights, que é um site onde você pesquisa passagem Então ali ele tem o preço de todas as passagens aéreas de todas as companhias E você pode escolher o mais barato por ali, o melhor trecho Aquilo que vai fazer você ter uma viagem mais confortável Pesquise lá na hora que você for comprar pelo Google Flights Escolha baixas temporadas. Viajar em baixa temporada, gente, é muito bom. Primeiro, que a cidade vai estar com bem menos turistas. Segundo, que tudo vai estar mais barato. Hospedagem, passagem de avião, tudo vai estar mais barato. E terceiro, que muitas cidades colocam incentivos. Então, eles têm promoções nos eventos, nas atrações, porque é baixa temporada e eles querem atrair turistas para poder alimentar o mercado naquela época do ano. Mas só que rapidinho falando sobre baixa temporada, também tem o seu lado negativo. Como é baixa temporada, se as atrações tiverem que passar por alguma reforma, alguma obra, eles vão fazer nessa época. Então, você corre o risco de ir em algum lugar, não tá aberto um parque, ou alguma coisa. Então, por isso que é importante você pesquisar bastante antes de ir para você não chegar lá e dar de cara com o lugar que você queria visitar de portas fechadas, tá bom? Quinta e última dica, agora você tem que procurar a hospedagem. Então eu vou no Booking.com ou então no Airbnb eu ultimamente estou usando bem mais o Airbnb porque é muito mais barato e é uma oportunidade de você ficar dentro da casa de uma pessoa nativa, ou seja aquela troca, a conexão que você tem com a pessoa, a conversa que você tem com a pessoa, você pode adquirir muito conhecimento e dicas de coisas para você fazer na cidade, coisas que não é só de turista, coisas de pessoas que moram lá isso é muito legal e enriquece a sua viagem. Então é isso esses foram os cinco passos para você poder planejar a sua viagem. E se você assistiu até aqui, eu vou te dar uma dica extra, um bônus. Quando estiver mais próximo da tua viagem, pesquisa sobre o clima, para você levar a roupa certa, não perder tempo, ou não se desgastar, chegar lá, você ter que comprar roupa e gastar dinheiro e tempo com isso. Então planeja direitinho, vê como que vai ser o clima. Tem um vídeo aqui falando sobre aplicativos que vão te ajudar na sua viagem. Em um deles eu falo sobre um aplicativo de previsão de tempo que é extremamente preciso e muito bom e isso vai ajudar você a preparar sua mala e a não ter imprevistos lá na sua viagem. Mas olha, quando você for já comprar suas passagens com antecedência na viagem já pesquisa na internet mais ou menos qual que é o clima naquela época do ano naquele país. Porque geralmente já tem uma previsão anual dos meses do país. Se é inverno, verão, primavera, outono, que já te ajuda também a ver se vale a pena. Já pensou você ir para um lugar de praia, por exemplo? Que só tem praia, é um lugar de verão e você vai no inverno. Chega lá, você não consegue pôr nem um biquíni e aproveitar o sol. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões e eu quero aprender com você. Não esquece: se essas dicas foram úteis, o teu <risos> Não esquece se essas dicas foram úteis para você. Deixa seu like, conta para os seus amigos que amam viajar sobre o meu projeto Maria Quer Viajar. Compartilha esse vídeo, inscreva-se, tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau!